Eu tenho certeza que você tem ou Facebook ou Instagram. E possivelmente tem os dois. E que passa uma boa parte do tempo nos dois ou num deles. Não tem problema nenhum. Agora você quer ganhar dinheiro? O Minuto do Sucesso O Márcio Miranda Passe mais tempo no LinkedIn. Por quê? O LinkedIn vai lhe dar oportunidades ou de emprego ou de novos negócios ele serve para as duas coisas um bom perfil no linkedin atrai aqueles caçadores de talentos aquelas empresas grandes que estão buscando pessoas especiais diferenciadas para que possam fazer parte do corpo da empresa e onde eles vão buscar no instagram duvido no facebook talvez no facebook só para ver qual é a sua vida pessoal o que que você posta por lá, quais são as suas tendências, o que que você gosta. Mas as suas habilidades profissionais estarão sempre no LinkedIn. É lá que a coisa acontece. Igualmente quando você está prospectando um novo negócio, uma nova empresa, ali você tem quem são os diretores daquela empresa, onde eles estudaram, quais foram os empregos anteriores. Enfim, o LinkedIn é uma grande ficha cadastral das maiores empresas do mundo. Ninguém que trabalha pode estar fora do LinkedIn. Mas não é só ter um perfil. Aliás, um perfil mal feito mais atrapalha do que ajuda. LinkedIn é a base de qualquer novo negócio. Então, nós preparamos um curso especial. Curso de uma hora e meia de duração. São seis lições, tem muito material prático de como você pode ter sucesso no LinkedIn. Tanto na busca de um emprego, de um novo desafio, como prospectando clientes para a sua empresa. Agora, tem muitos segredos. Tem coisa que é passo a passo e que, se não for seguida, não vai acontecer nada no LinkedIn. Por que, que eu digo isso? Porque eu tenho 20 mil pessoas na minha rede de contatos. E olha, eu poderia ter 50 mil. Só que eu não aceito, por exemplo, um estudante, eu não aceito, enfim, pessoas que não tenham o padrão que eu quero para o meu networking só ali eu tenho 18 mil presidentes ou CEOs por isso imagina quanto vale uma agenda com 18 mil presidentes e CEOs puxa gente que é importante gente que decide gente que tem poder de compra é isso que eu quero ensinar você a fazer como criar uma rede de contatos mas de gabarito com qualidade com gente que pode indicar gente por exemplo, se eu tenho ali 11 diretores de indústria farmacêutica, quero conversar com um outro que ainda não está ali, quando eu mando o convite, aquela pessoa vê e fala, puxa, ele já é amigo de todo mundo, você é amigo dele também, você é um contato dele. Agora, se você não tem ninguém naquela indústria farmacêutica de peso, possivelmente esse diretor, esse presidente não vai lhe aceitar. Então tem um segredo até de como enviar o convite, como fazer tudo isso. Nós vamos ensinar passo a passo o que me levou a ter 18 mil presidentes e CEOs na minha rede de contato e ter um perfil que o LinkedIn chama de campeão. Palavras do próprio LinkedIn. Eu vou estar informando você desse curso que vai ser lançado no máximo em 10 dias. Você não pode perder. É uma chance de você se desenvolver profissionalmente, de valer mais no mercado e conseguir mais clientes. Tá bom? Grande abraço!